A vida do empreendedor brasileiro não é fácil. É uma luta diária contra a burocracia, a alta carga de tributos, relacionamento com clientes, com fornecedores e também com os funcionários. E ainda mais ter que fazer isso quase tudo sozinho. Essa correria do dia a dia faz com que muitos aspectos importantes do negócio sejam deixados em segundo plano, como por exemplo a precificação adequada de produtos e serviços, treinamento dos vendedores, as metas do time a gestão dos custos e a apuração, tão esperado lucro no final do dia. Boa parte dos problemas que mencionei são tratados na fase de planejamento financeiro das empresas e é justamente aqui que muitos empreendedores travam. A falta de conhecimento adequado, não aplicar metodologias que simplificam a construção do planejamento, por onde e como começar, como levar os números para o Excel, quais variáveis utilizar para definir metas e definir os custos, isso tudo parece um grande bicho-papão que impede um empreendedor de dar o próximo passo para levar seu negócio para outro patamar de controle e resultados. É normal que ao tentar planejar sem orientação, muitos empreendedores desistam logo de início. Também é comum ficar dias inteiros debruçado no planilha de Excel e no final das contas não sair do lugar, não traçar um plano e ficar com aquela sensação estar sendo dominado completamente pela rotina massacrante do dia a dia do empreendedor. Essa dificuldade, aliada a outros motivos, é o que leva 42% das empresas com até dois anos de vida à falência total. Outros tantos, mesmo que sobrevivam a este período de provação, veem seus sonhos se transformar em pesadelo, pois não conseguem controlar seu negócio, não conseguem liderar seus times, não conseguem tirar folga, não conseguem aumentar seu prolabore labore e se tornam prisioneiros dentro do seu próprio domínio. Se você vive um cenário como esse, os seus problemas acabaram. No meu curso de modelagem financeira para pequenas e médias empresas, eu vou ensinar uma metodologia completa para você mesmo criar um planejamento do zero absoluto. Um planejamento totalmente prático, mão na massa e muito eficaz. Eu vou emprestar meus mais de 20 anos de experiência em gestão de negócios e vamos juntos criar modelos completos, simulando uma DRE. Vamos criar tudo, passo a passo, para que você possa entender todos os detalhes da construção dos resultados sólidos. São técnicas e práticas utilizadas nas grandes empresas nacionais e que você terá acesso de uma forma bem simples, sem nomes complicados ou termos em inglês, que na verdade só dificultam a vida do pequeno empreendedor. No curso de modelagem você vai aprender sobre conceitos fundamentais de gestão, vai conhecer detalhadamente uma das mais importantes ferramentas, a DRE. Vou te mostrar todas as linhas que compõem esse relatório, te mostrar como calcular o lucro bruto, a margem de contribuição, o Epítida e todas as linhas de lucratividade. Você vai construir um modelo dinâmico para os próximos 5 anos do seu negócio. Vai planejar as receitas, os gastos e, principalmente, a lucratividade. Você vai aprender a trabalhar com variáveis como a taxa de crescimento, os impostos, as despesas operacionais, os juros e outros aspectos importantes de modelagem. Outro ponto importante. Você vai aprender a trabalhar com análises para poder melhorar os resultados conforme as necessidades e variações do mercado. Nós vamos construir modelos dinâmicos que podem ser replicáveis a qualquer tipo de negócio. E para isso, vamos utilizar uma empresa fictícia com problemas reais, com situações que encontramos no dia a dia de qualquer empresa. Além desse planejamento, vamos criar uma ferramenta para distribuir metas ao longo do ano, e chamamos normalmente de sazonalidade. Depois, eu vou te ensinar a construir uma ferramenta para distribuir metas ao longo do mês, analisando os dados históricos do negócio, facilitando assim o acompanhamento diário de suas metas. Você vai perceber claramente os benefícios para o seu negócio e vai querer implementar tudo o que aprendeu rapidamente. O curso de modelagem financeira foi pensado para empresários que precisam ter mais controle sobre os números do negócio. Para aqueles que sabem da importância do passado, mas também almejam dominar o futuro de forma consistente, criando suas próprias oportunidades e deixando sua marca na história e um futuro melhor para a família. Também pensei em profissionais que trabalham em controladoria, que pretendem dar os primeiros passos nessa importante profissão que está crescendo todos os dias, o profissional de modelagem financeira. Aqui vou abordar conceitos importantes de FP&A, Financial Planning and Analysis, que é fundamental para qualquer ramo de atuação. Então, se você é analista, coordenador ou gestor de controladoria, esse curso também é para você. Por fim, se você realmente deseja construir um negócio sólido e lucrativo, capaz de sobreviver a crises e ser sustentável no longo prazo, eu te convido a se inscrever no meu curso de modelagem financeira para pequenas e médias empresas hoje mesmo. E não se preocupe: se você achar que o curso não é para você, você conta com a garantia incondicional de 7 dias. ou seja, Basta você me enviar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro de forma simples e sem questionamento. Não tem desculpa. Então, não perca mais tempo. Inscreva-se hoje mesmo aqui no curso de modelagem financeira para pequenas e médias empresas. Um abraço e eu te vejo nas aulas.